Esse, jornal, esse bom jornalismo só se vai manter se essas plataformas conseguirem adaptar àquilo que está a acontecer agora. Por exemplo, não é o um melhor exemplo para a questão do bom jornalismo, mas a Mega Hits é uma rádio jovem que, pronto, não é muito ao base do entretenimento, mas que se soube colocar para o seu público. Eles sabem o público querem atingir e eles atingem esse público. Estão presentes em todos os festivais, toda a gente sabe quem é que são as pessoas da rádio, porque têm pessoas influentes e que são uh, personagens chamativas também dentro da rádio, a trabalhar para a rádio. Portanto, uh, obviamente que a Mega Hits para o caso do jornalismo, não é um bom exemplo, mas se calhar outras rádios, tipo comercial, RFM, até, sei lá, a Renascença, ou a Antena 3, uh, são meios, e a televisão também, são meios que... Uh, poderiam e de certeza queriam beneficiar se parassem para olhar e para ver o que é que está a acontecer para ver o que é que está a consumir porque ok que as, okay que as pessoas mais velhas ainda consomem televisão, rádio rádio não sei bem mas pronto, televisão, rádio e, e o papel ainda consomem porque também foram assim foi isso, é isso que estão habituados uh, agora, a geração mais nova já não consome ou se consome, consome muito pouco ou a, a parte que consome é um nicho Portanto, uh, só faz sentido uh, as coisas entrelaçarem-se e fluírem numa coisa conjunta e não num, numa, coisa, numa coisa separada, acho eu, uh, porque o bom jornalismo vai sempre existir desde que hajam boas pessoas competentes a fazer jornalismo, porque o bom jornalismo não, defende, não depende de uma plataforma, o bom jornalismo depende de quem faz jornalismo, depende dos jornalistas, uh, portanto, o bom jornalismo pode existir e deve existir se as pessoas que estão à frente dos grandes jornais e, e desses conteúdos se quiserem adaptar àquilo que hoje em dia se consome e da forma como se consome.